Enquanto está começando aqui, bom, mais uma vez, boa noite, obrigado pela presença de vocês. É, eu queria saber um pouco né, quem são vocês. Eu queria saber se tem gente de desenvolvimento aqui, tem programador aqui? Deve, deve. Beleza, beleza. É, tem alguém, tem investidor aqui? Investidor, então não vou, então não preciso falar de número, nem passar meu pitch deck, meu cartão, depois a gente conversa. Tá, é... Tem alguém que já trabalha com realidade aumentada aqui? Não? Então, beleza. Então, acho que já dá para gente começar. O pessoal do fundo está me ouvindo bem? Tá, beleza. Se não estiver ouvindo, eu peço a gentileza para chegar mais um pouquinho, porque a gente está disputando aqui espaço e para o melhor conforto de vocês. Bom, galera, boa noite novamente. Né? E aí a primeira pergunta que eu faço é... Qual o impacto da realidade aumentada na vida das pessoas? Será que impacta muito? Será? Você acha que impacta a realidade aumentada? Não sei, porque é, ainda está meio recente, né? Então, vamos ver aqui. Como é que eu... Tu dá um play, por favor, cara. Será que a realidade aumentada impacta na vida das pessoas? O som, o som, vamos lá. Aê! Olá! De... De Pokémon GO a Jedi. Como a Realidade Aumentada pode influenciar na sua vida. Galera, isso daqui é Realidade Aumentada. Eu tenho certeza que alguns de vocês passaram por essa insanidade aqui. Pois é, essa insanidade aqui é de uma empresa que teve investimento de quase 500 milhões de dólares e causando acidente de alguns Pokémon Go. Então, galera, isso aqui é é um pouquinho, um pouquinho de como a realidade aumentada pode influenciar a vida de vocês. Eu queria voltar alguns anos atrás, é, ninguém deve conhecer, mas quem conhecer ganha um prêmio. Vai ganhar um prêmio aqui, uma pirâmide holográfica de smartphone. Não, palestra, né? De Pokémon Go, as reuniões jedais, como a realidade aumentada transformará... Nossas vidas nos próximos anos Então Eita isso Sim não. Quem conhece isso aqui levanta a mão Pô, todo mundo Cara, vocês são velhos pra caramba, hein Vamos lá, meu amigo aqui Meu amigo, o que, que que tá acontecendo ali? Cara, eu morria de medo Ela virava um gorila Eu nunca terminei de ver quando eu era criança e todo no parque de diversões. Uh -huh, exato. E aí todo mundo saia correndo. Sim. Pois é, essa aqui é uma das primeiras é, experiências que nós tivemos em Realidade Aumentada. Sim, porque mágicos. E a monga, ou a Conga, no Rio era a Conga. São Paulo e outros lugares era a Monga. Fantasma de Pepper. Realidade Aumentada vem desde 1862 com John Pepper, que fazia uma projeção aqui embaixo, com luz, né? na realidade, ele iluminava uma figura no chão, e aí o ângulo de 45 graus ali misturava é, imagem virtual com o rapazinho que estava interpretando ali. Tá. Com a tecnologia, hoje, então, você consegue é, misturar então, a, a, a computação gráfica a né, realidade. Eis, então, só passando rapidamente o conceito de né, realidade aumentada, ela basicamente vem trazer mais informações à realidade que a gente tem. Tá? E sem interação. Tá? Ela vem é, te dar mais segurança, é, ela vem te trazer mais oportunidades para você aproveitar, por exemplo, um passeio turístico. Você também tem a realidade mista, e aí você começa a interagir. Então, aqui, por exemplo, ele... Ele clica né, no ar, naquilo que ele está vendo ali no ar, ele começa a interagir. Mas é uma interação minha do usuário para animação, porque quando tem o retorno do, da computação gráfica, quer dizer, com um pouco mais com sensores, eu tenho a chamar Ah, sim. Aí eu tenho a realidade virtual, que é 100% gerada por computador, então eu posso ter realidades existentes ou é, totalmente ficção. Mas eu ia mostrar isso aqui a realidade cruzada, ou seja, com essa luva, é, Tátil, né, Haptic Glove, eu consigo sentir um objeto no mundo virtual e eu posso olhar o mundo real. Então essa conversa bidirecional é chamada realidade cruzada ou XR, tá? É, teve um teste que o Miguel Nicoleles fez há algum tempo atrás no livro dele lá, que ele fez com macacos, né? O Miguel Nicoleres é o, o grande neurocientista brasileiro em que ele conectava um, um macaco que não tinha um membro, né? Eu acho que a mão direita, mas ele sentia pegar um objeto virtual. De forma geral, né? Eu tenho objetos reais, elementos, é computacionais, aqui sensores atuadores, eu tenho a, a sensorização do mundo, a gente está caminhando para uma mega, uma hiperconectividade com a internet das coisas, e aí, cada cruzamento te dá um desses conceitos. As verticais, né? onde é que a gente aplica realidade aumentada? Games é o clássico, né? É bem interessante que aqui é, produziram uma, uma coronha né, de uma pistola. Então você está ali numa garagem você começa a, a matar zumbi. Ou então Spider-Man, Pokémon GO e por aí vai. Esse daqui é o mais comum né, em termos de é, utilidade. Aliás, desculpa, tá aqui. Você tá, acertou, ficou com medo da, da Mong, então vai um presente de consolação para você. Tá. shows, clássico né, do Renato Russo, não sei quem viu, eu não cheguei a ver na época que apareceu, mas o Luiz Gonzaga, né, pai, com a Ivete Sangalo, né, então isso tem sido cada vez mais recorrente, o Tupac, né, o rapper lá, americano, é, tem também, a, eu me esqueci o nome dela, mas é uma avatar 3D japonesa, tá, Beleza, quem me ajudar ganha a pirâmide. Como é que é o nome da Avatar 3D japonesa? Oi? Pronto, peraí, fala aqui. Hatsune Miku. É, é, é muito louco. Eu, eu esqueci, devia ter pego o vídeo. Ela sai do chão e assim, é assim, uma parada lotada, lotada. A galera vibrando e tal, e a animação 3D, bacana. Então, beleza. Aqui, ó. Ganhou. É, e por aí vai. É, Black Mirror, né, tem aquele caso da como é que é o nome da atriz conhecida que faz aquela menina de é, Kate Perry, Kate Perry, eu acho que fez uma mesma coisa, né? Então é uma outra tendência. Educação, educação particularmente é, a gente, é, eu vou falar um pouquinho depois da, da nossa empresa, é uma startup, está começando aí, é um pouco do nosso foco. E aí o que a realidade aumentada vem trazer de diferente é uma experiência de imersão que fixa muito mais o conhecimento tá, na cabeça do aluno. Fora isso, né, é, o custo, às vezes, do material didático, principalmente, não só livro, né, mas, principalmente, um laboratório pode ser reduzido drasticamente com realidade aumentada. Né, aqui, por exemplo, né, a Blipar é uma das grandes realidade aumentada. Ela tem esse aplicativo que você... Aponta o smartphone para o livro e ele mostra detalhes em três dimensões da erupção vulcânica. Saúde. Isso daqui é um problema sério. Gente, é... galera, ir pro o hospital e toda vez que você vai na emergência, pergunta o teu nome, teu telefone, pega a identidade você, esqueceu, você está morrendo de dor e aí tem que voltar em casa morrendo de dor. E aí, enfim, aí, aí é assim, aí chega o um médico de plantão, atende... Aí o outro te atende de outra forma. Realidade aumentada vem ajudar nesse processo. Aqui, ó, às vezes alguém tem um ataque cardíaco ali na hora, e agora? Poxa, a realidade aumentada pode te orientar pra você salvar uma vida, né? É... Isso aqui é um problema, principalmente quem tem filho pequeno, que é a tal de perder a veia. Entendeu? Aí você o braço do tadinho fica todo furado. Então se a pessoa estiver desidratada, também acontece isso. Tá. indústria é clássico, né? quer dizer, você tem uma parceria né, com a Air Boeing e, o, e a Microsoft, né, com o HoloLens, que está uh, aumentando a produtividade de 25% e reduzindo os acidentes quase a zero. Militar é aquele clássico, né? quer dizer, é, o homem de ferro ele é um projeto militar e tudo aquilo que se passa no, no, no capacete dele... É mais ou menos com essa aplicação. É, eu, particularmente, não acho feliz, mas é o que é. Mais sucesso na missão com menos baixo. Sabe-se lá qual vai ser a missão, né? Comércio. Tá aqui, ó. Eu quero comprar um anel e-commerce. Poxa, o comércio varejista físico, né? Eu vou na loja, né? Não é? É, experimento um anel, dois anel, três anel, quatro anel. Tal, tal. Então, isso daqui você pode estar em casa e fazer isso, tá? com óculos. Olha que bacana, eu meto a meia ali, assim, né? Aí aparece o sapato, é, cadeira, móveis. Transporte, quer dizer, você traz muito mais segurança. Isso daqui já tem aparecido, agora... É, eu estou achando lento, tá? Pela, pelas tecnologias que tem, eu acho que existe um mercado, existe uma oportunidade das adaptações dos veículos atuais para esse tipo de tecnologia. Tudo aqui que eu estou mostrando com a intenção, não é só mostrar as verticais. É oportunidade para cada um de vocês, que em algum momento queira desenvolver em realidade aumentada, é, de ganhar dinheiro, entendeu? Aqui, ó, manutenção do veículo... Olha quanta gente que mete a mão no, no carro e, infelizmente, faz besteira. Imagina se tem um, um especialista lá do outro lado acompanhando a sua reparação. E tudo isso quer dizer o quê? Escala. Escala. Eu posso ter vários reparadores fazendo manutenção nos carros e ter uma central de especialista. É economia com alta qualidade. Turismo nem se fala. E aí, qual é o caminho né, para a gente começar com realidade aumentada? Na realidade, existem zilhões de caminhos para você seguir. Se você deve, né, se você trabalha com desenvolvimento de software, tem um bloco ali que é dos SDK, né, que são os kits de desenvolvimento. Muitos atrelados ao Unity, né, que é 3D Tools, mas tem outros ali também. Tá? É, vocês veem que tem outras áreas que já são mais. Tem a barreira de entrada maior. Entendeu? Para você. Está é, é, tá entrando. Como, por exemplo, o pessoal de hardware. Né? Aqui, display, câmeras 3D. É, a rede de câmera. Isso aqui eu peguei de 2017. Porque foi o último que tinha o bloco SDK. Mas se vocês pegarem aquela frase ali, tem até 2019. Tá? É bom vocês. É, pegar um pouco da sequência do, dos anos, né? Pra vocês acompanharem essa evolução. Percebam, por exemplo, né, que... Deixa eu ver. Ó! Microsoft, Microsoft, Microsoft, Microsoft, Microsoft, Microsoft, Microsoft, Microsoft, Microsoft Lulense. Olha a tendência. Entendeu? Pode ser um... Um, um ressurgimento aí. Entendeu? Fora Google. É... Então, é importante acompanhar esse movimento. A gente está falando aqui de empresas com investimento às vezes acima de 100 milhões Depois eu, de dólares. Depois eu vou falar uma, um, o que que vem por aí de briga, né? Tá. É, no nosso caso, a gente trabalha com produção holográfica. Tá. E aí, um aliado nosso é a captura de movimento. Você tem desde um lip motion, né, que pode capturar a, o seu movimento de mão e produzir uma interatividade com a holografia ou com a realidade aumentada, tá? Você tem é, coisas mais sofisticadas, eu posso pegar um avatar 3D e mostrar né, ao vivo aqui para vocês como a menina lá. Esse aqui é o Face Rig, ó. baixa no Steam. Face Rig, ó. muito bacana, super fácil. Webcam, ele mapeia seus olhos, mapeia sua boca. É, tem uma versão que é paga, mas é coisa de, se tiver uma promoção, 13, 15 reais, sei lá. Tá bem legal. É, ali eu, eu tenho o Kinetic, que não é para Xbox, mas é para PC. E eu posso também fazer captura de movimento com ele. Assim, eu tô querendo trazer para vocês um pouco dos bastidores, né? Porque é muito comum a gente ver a realidade aumentada como usuário. Tá? Mas aqui tudo é caminho para todo mundo desenvolver. É, é, é um desejo meu. Eu, eu quero dizer o seguinte, hoje eu sou startupeiro. Tá? Alguns meses atrás eu era do Sebrae. E aí, eu quero que o ecossistema de realidade aumentada seja foda aqui no Brasil. entendeu Porque a gente tem que se reunir, tem espaço para todo mundo. entendeu Para cada um ficar uma parte. Então, é, é importante isso. é Não se vê como concorrente, se vê como parceiro. Tá? E nós, né, o look a gente faz algumas projeções holográficas, tanto em pé quanto no, na pirâmide 3D, pirâmide holográfica. Skype holográfico a gente fez. Ficou bacana, hein? Ah, o tempo de, de resposta é, é muito bom do Skype e deu para ter uma experiência de imersão. Tá? Isso aqui foi uma apresentação que a gente fez na escola infantil tá, de contação de história. Aquele ali é do Face Rig, que eu falei com vocês. Tendências. A gente ouviu muito falar no Google Glass, né? Ah, o Google Glass, talvez, teve aquela história de invasão de privacidade. Aí o Google Glass saiu de campo. Mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Você fala de óculos. É muito óculos. É muita empresa pelo mundo inteiro, dos Estados Unidos até Japão, desenvolvendo óculos. Então, esse vai pegar. Não tem como. E por que, que vai pegar? A briga do século. Magic Leap, investimento de 2.6 bilhões de dólares por, por exemplo, Alibaba, por, por exemplo, Google, por, por exemplo, Globo. Do outro lado, Microsoft, com o HoloLens, que vem fazendo parceria com a indústria direta. Isso aqui não é só para vocês ficarem sentados vendo notícias sobre isso. Por... Tá um pouco caro, tá? O, o kit de desenvolvimento. Mas faz uma vaquinha, faz um financiamento, desenvolve para esse treco. Desenvolve pra esse treco. Pra, é, é, se eu quero fazer uma aposta, é isso aqui. Eu, vou, eu, vou, eu quero acabar com meus painéis, eu quero acabar com minhas pirâmides holográficas. para poder ficar só nisso aqui. Tá? Mas tudo tem seu tempo, a gente tem que levantar fundos. Tá? Mas pesquisa sobre isso, vejam como isso aqui tá, tá em polvorosa. Senhoras e senhores, ou, oh. ou oh, dá um tchau para mim eu. Bom, tá aqui ó, aqui, tchauzinho. Quando chegar a IA ele vai dar tchauzinho para mim. Então vocês poderem, por exemplo, poderiam ver o um robô desse em realidade aumentada e não pagar isso tudo por esses todos esses sistemas robóticos aí de sensores e atuadores. Então vale a pena, tá? Atento. Agora, nós temos outras linhas também. Tá? Essa aqui é uma linha mais, que eu chamo assim, eu acho que é uma linha mais popular. Porque na medida que o Magic Leap o HoloLens custam um valor razoável... Ah, tem um detalhe. O Magic Leap, o HoloLens, você precisa de um console, tá? Para conectar. Tem que estar conectado lá em algum processador. O Magic Leap, não. O Magic Leap, você anda na rua com o Magic Leap. É aí que eu acho que está grande sacada, Tá? Só voltando ali, que a briga é tão bacana, aqui ó, compete com óculos escuros na boa. Olha esse outro aqui, aqui ó, Unreal, tá? Esse óculos ele é próprio pro pessoal que faz esporte, que corre, então segura impacto. Outro detalhe, olha lá ó, Alexa integrado com óculos da Vuzix, tá? É. Então, a galera está apostando realmente muito, muito forte nisso. Tá? Então, tem essa linha também da holografia sem óculos. Ela é muito mais sofisticada, né? em termos de da física que está envolvida. Mas, como eu disse, ela é mais popular. Então, eu, por exemplo, estou olhando essa tela da Look Inglés daqui. Se eu vier para cá, eu vou continuar vendo ela em três dimensões. E aí, o conceito real de holografia... Tem a ver com isso aqui, né? Então, rapidamente, holografia para não ser leviano com a ciência, né? Eu digo que eu faço projeção holográfica, uma pinóia, eu faço realidade aumentada. Mas holografia: eu tenho é dois raios, tá? É do é, é como se eu tirasse a foto em dois ângulos e projetasse isso, imprimisse isso, tá? Numa mídia. E então, como esse selinho que vocês veem na nota de, de dinheiro e outros lugares, convites, ingresso, e tal, você, conforme você anda, você consegue ver o objeto tridimensional. Mas por que, que a realidade aumentada pegou emprestado esse termo de holografia? Porque você, quando usa uma pirâmide holográfica, que nada mais é do que aquele fantasma de Pepper que eu falei, só que ele projeta imagens três, quatro vezes. A piramidezinha, essa piramidezinha vocês encontram por aí, ela dá pra ver como é que funciona. Enfim, o fantasma de Pepper. Tá aqui, ó. Ah, daqui dá pra ver, ó. Tá vendo? Tem uma projeção aqui, uma projeção aqui, uma projeção aqui. Tá? Então ela é truque. Ela é truque. Mas ela dá a sensação que você vê em três dimensões. Mas é importante, em respeito à ciência, dizer que a holografia real é aquilo ali. Não é isso aqui. Tá? O próximo passo são as holografias inteligentes. Ou seja, hoje a gente tem um monte de chatbot por aí. Né? Perguntar quem programa chatbot? Todo mundo. Agora, quero ver isso aqui. Entendeu? Quero ver mesmo o que vocês não sentam e fazem. Entendeu? Dá pra fazer. Tá? Dá pra fazer. E aí, é, viralizou essas últimas semanas, né? Esse vídeo da Microsoft foi muito engraçado. Todo mundo fala assim, olha, holografia, holografia. O que eles estavam anunciando não era holografia, não. Era tradução de texto em voz. Mas o que eu entendi, eu não estudei profundamente, mas o que eu entendi, a inteligência artificial captura nuances né, de, de tonalidade do locutor. E aí, quando eu uso uma, um outro texto, uma outra língua, ele imprime essas nuances. Então, os trejeitos da fala, a forma de falar, por exemplo, eu tenho o sotaque chiado, né, do Rio. Aí, imagina, eu falando japonês, vai falar japonês também. Porque ele, eu acredito que seja nessa linha, tá? É aquilo que está no olho dela, aí a Microsoft aproveitou para viralizar o HoloLens. Então, isso é briga, isso é mensagem subliminar. Está trazendo o HoloLens para a galera. Tem um mais simples, que vocês já devem ter visto no supermercado, né, que é o assistente virtual, mas eu não vi muita coisa com interação, não. Mas dá para botar interação. Tá? Teve um vídeo do Obama, né, que o Obama falou no vídeo sem nunca ter falado antes. Né? Então, foi um, uma fala produzida. É algo que pode ser aplicado muito bem aqui. Tá? Eu queria mostrar um pouquinho para vocês essa, essa caixinha aqui. Que vai na, na linha da minha popstar japonesa holográfica, né? Que aí solta o vídeo aí, DJ. Assa o que Parece Black né, Mirror, o que te ba? Oh, ai, oh, 今日雨が降るかも do Black Mirror Que respeitar a realidade das pessoas. Existem pessoas solitárias no mundo, existem pessoas ou o único que elas têm é algo isso aqui é algo desse tipo. É, e conforme a inteligência artificial vai avançando, vai ficando algo muito mais próximo né, do ser humano. Isso não é fake, isso é o que é. Vende, se vocês acessarem o Xbox, vocês vão achar isso aqui pra vender. お Bom, é, Tem o Ela, o filme, né? O filme ela, que fala sobre A, que faz companhia. É, é isso aqui, isso aqui é o Ela da realidade, né? Então, tá aqui, Black Mirror, tem. Não é só isso aqui, não, tem uma pancada de coisas falando sobre a realidade aumentada. É, pode inspirar, tá? E, ah, e aí o que é importante é. Informe-se. Vejam os exemplos, vejam por aí, tem, tem sites que todo dia publicam alguma coisa de realidade aumentada. É, acompanhem o hardware que está se destacando para vocês verem como eventualmente buscar. Existem vários SDKs, os que estão aí como top, né? é, geralmente é o ARKit, o, o AR Core o AirKit kit é só para IOS e o Aircore, ele é aplicado aos dois. Tem o Vuz Vuzan. Enfim, pesquisa top tem STK que vocês vão achar um monte. Mete a mão, vai lá que vai dar certo. tá? Como prometido, né, no nome da palestra, galera, se a operadora de telefonia celular vende a 4G, como a internet dos vídeos, a 5G vai ser a internet da realidade aumentada, da realidade virtual. Eu não sei, é, é, assim, reunião Jedi a gente já faz hoje naquele Skype holográfico. Eu não sei, sinceramente, onde a gente vai chegar. Vai chegar do tipo assim... O Yoda, ei, brother? tal. ele sentiu o braço assim, ele sente até dor, né? Imagina tomando um tapa do Yoda assim, ei, brother? Vai ser, é, é, um apelido da banda 5G é internet tátil. Por que internet tátil? Quem teve experiência com realidade virtual aqui? De usar óculos? Quem teve? Teve. Enjoou? Sentiu um enjoo? Tranquilo, né? Eu senti. Eu fiquei branco, mas fiquei branco. Mais branco isso aqui. Por quê? Porque tem algumas técnicas para isso. Como, por exemplo, se, uma, se alguém te puxar na realidade virtual e te levar para outro lugar, o teu organismo vai entender que não vai entender nada. Tu vai ficar enjoado, vai achar que está sendo envenenado. É mais ou menos esse o efeito. Ele vai te forçar a botar tudo para fora. Então, realidade virtual mal feita, dá enjoo. Mas uma coisa mais sutil, mesmo para a realidade virtual bem feita, é que existe um tempo de resposta que a sua interação tem que ter com a computação gráfica. Se eu não me engano, é coisa de 7 milissegundos. Se eu virar a cabeça e a computação gráfica demorar mais do que isso, vai dar pau na cabeça. Aí eu vou começar a sentir enjoo. E vai ser uma experiência horrível. E eu vou ser sincero, a minha experiência foi tão ruim, é, que eu, até hoje, sou meio, até hoje eu sinto meio enjoo, se eu vejo um negócio de realidade virtual. É, é sério mesmo. Você pode, agora falando em negócios, você pode perder um cliente para sempre. tá? E tem um outro detalhe. O pessoal está usando por aí, para dar vacina em criança, para fazer um monte de coisa. É só um parênteses, tá? É, hoje, fabricantes recomendam não usar a realidade virtual com crianças abaixo de 14 anos e alguns 12 anos. Por quê? Porque não se tem ainda estudo suficiente para sustentar que a realidade virtual é, não afete a formação do nervo óptico ou até a formação da localização 3D da pessoa. Então, o que eu estou falando está dentro do manual. Eu tenho um óculos em casa, óculos Rift. Está lá no manual. Pode olhar, página 2.3. 3. É, mas estou voltando aqui. Por que a internet tátil? Porque ela, teoricamente, vai permitir uma latência abaixo desse período em que eu iria sentir enjoo. Então, eu vou poder interagir no ambiente virtual tá? com alguém do Japão. Simples assim. E vou estar tá lá de boa. Então, por exemplo... Ambientes do tipo Second Life, entendeu? Você vai poder estar tá imerso, ou outras lives, é, é, Plants vs Zombies, você vai ser lá um, um zombizinho lá, tá? Fora que isso aqui também é real, você não pode ser você, você pode ser o Yoda, que está lá na, na reunião, lá de boa, você pode, ser um, pode virar a Liga da Justiça, pode virar o que você quiser. É, se for gravado ou com Skype, já dá para brincar disso assim como vocês brincam com o Snapchat. Tá? Já dá para fazer uma brincadeira desse tipo. Então, vindo a 5G, tudo muda. Ainda vai demorar um pouco. Então, quem quiser ir se preparando, começa a desenvolver. Quer mais? <risos> Cuidado. Cuidado. Cuidado mesmo com o que você pede. Se você está com dificuldade de ter silêncio na sua vida, com a internet de hoje, eu não sei se vocês... Eu, às vezes, chego num lugar silencioso. Caramba, é, é assim... Vou até montar um negócio desse. Mas vocês podem montar também. Quem quiser montar lugares de silêncio, é um bom negócio. Falou o cara que uma vez foi do Sebrae. É, imagina com a realidade aumentada. Só aí, DJ. Mirá o que está apúrate si quieres una buena calificación voy lo más rápido que puedo has pensado en correr es saludable y seguro eficiente seguro que no hay más trabajos disponibles yo para ser profesora y estoy haciendo mercados y además puedes quedarte con los puntos de fidelización eres una monja afortunada tienes que confiar en la aplicación te sientes inspirada gracias chao Quién soy yo? No, eso no es lo que quiero decir. ¿Para dónde voy? No, Volver a empezar. Ya fue mil Mil Porque demais. sei lá, me amo. Estou livre de mim. Estou livre de mi Tristeza. E amor es mi Alguém viu eles vivem aqui? Uh, um, uh, um, um, trash, não eles vivem. Então depois vejam eles vivem... Algum filme Trash. Bom... Bueno. É. outra vez. Oh. Ai, não. Cállate. Ele Pra, pra Só que a gente tem também um outro problema, né? A questão da segurança também Como é que vai ser a segurança na realidade aumentada? Você <risos> <Que> tá <usando? risos> Buen día, Emilio. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué está pasando? Mis puntos están bien. No se preocupe. Sus puntos están seguros conmigo. ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio. Yo soy Juliana Restrepo. Por favor, espero. Estrella. Me alegra verte. ¿Qué puedo hacer por ti? Mis puntos están bien ¿Qué está pasando? Tranquila, todo está bien Parece que alguien está intentando vulnerar su cuenta Por favor, esperen reinicio su dispositivo ¡Ah! Oh. ¡Ah! Oh. ¡Ah! Oh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Desfrutem o mercado, supermercado de hoje. Hola, Juliana. Me alegra verte. Hoy te ves, hermoso. Estás estrenando sapatos? Já lo arreglaram. Tenho que seguir trabajando. Estou trabalhando nisso. isso. Mas preciso verificar tu informação biométrica. Por favor,. Sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para confirmar tu identidad. Sí, pero mis puntos están bien. Todo está bien. ¿Ah? Chao. а ah, Ах! Ah, ah. É. é, cuidado, aproveita as oportunidades, porque a hora é agora, galera, a hora é agora. Bom, sou o Luke Ferreira, da Oluke, estão tá aqui meus contatos, estou à disposição. E é isso, cinco minutinhos, pergunta, não sei se eu sei responder não, eu decorei só que a apresentação, vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza e então. tal. Tirar, tirar. Você depois passa pra mim, então. Galera, obrigado, boa noite e aproveitem a realidade aumentada a favor de vocês. Obrigado, tchau.